Oh, God, this place freaks. I need to watch what they throw away down here. There would be light. Let's grab our gear. Aqui a gente vai pegar dois colecionáveis, uh, que time? são dois documentos que é obrigatório pegar no caso. Que é o mapa da zona de quarentena de Boston e é um manifesto. manifesto não, panfleto militar, aquele que mostra as evoluções do vírus. Eu vou estar most tá mostrando aí que ao pegar essa mochila você já pega automaticamente esses dois é, colecionáveis, ok? Então é meio que algo automático do game, é impossível perder esses colecionáveis aí. Want to boost me up? Ready? Yes, ma'am. Come on. Oh. Come on. Nesse espaço aqui, vocês não vão correndo, não seguem em frente, ok? Porque assim que até sair, vai ter uma conversa opcional. Uh, vai aparecer pra vocês apertar triângulo aí, ó, como tá vendo. E vai ter essa conversa opcional. Eu não estive aqui em um tempo. É como se estamos em um dia. Bem, eu sou o tipo romântico. Você tem o seu caminho. Onde está a carreira? Tem que estar aqui em algum got it great bring it over ladies first <laughs> lady you must be thinking of someone else it's <laughs> all relative this way. Isso não conta pra troféu, mas eu vou mostrar pra vocês que na direita aí, na direita, nas primeiras gavetas, se eu não me engano, da cozinha, tem aí as três peças pra vocês melhorarem a arma de vocês futuramente, ok? Esse espaço aqui vai ter mais alguma coisa, porque lá dentro do quarto das crianças vai ter um pingente vagalume. Esse sim é pra, é pra troféu, tá? Pingentes vagalume, isso é o primeiro do jogo tá aí. Through here. You think Robert still got our guns? For his sake, he better. Look, once we get our merchandise back, it should be easy to unload. Well, speaking of merchandise, when's that next shipment due? Oh, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo, supposedly. Hold up, spores. Isso aqui é bastante discutível, porque tem muita gente, muito canal que diz que isso faz parte das conversas opcionais e muitos que não. Como eu não tenho certeza, eu vou avisar que aí tem uma conversa opcional. Você tem que manter os olhos e os olhos abertos. Eu deveria estar capaz de entrar por aqui. Você está bem? Sim. A coelha está caindo, fique cuidado. Aqui. Então, matar esse cara ou não não faz diferença nenhuma. Eu só quero avisar que eu dei miss click e acabei atirando duas vezes, velho. Perdi uma bala, que droga. Aqui, se você quiser, você pode passar sem matar nenhum infectado. Quer dizer, matando apenas o primeiro, mas sem gastar bala, sem tomar dano. Eu decidi enfrentar os infectados porque eu gosto de enfrentar os infectados, né? O jogo foi feito para enfrentar infectados, mais ou menos, então, né? <risos> eu gosto de enfrentá-los. Uh, então, eu decidi enfrentar, mas você pode passar sem enfrentar os outros dois, tá? O primeiro é obrigatório porque senão ele vai te ver, de certeza. Uh, mas se você não matar nenhum, você não vai pegar os, o medicamento que tem aqui embaixo. Tem uma cura, mas é claro, se você não matar nenhum, você não vai precisar. E lá em cima, você vai ter que continuar agachado no Stealth, porque se você se levantar, eles vão te ouvir. <risos> hope so. I'll head back into the city. Nessa porta aqui existe mais um documento, que é a carta para o irmão, esse é um colecionável, faz parte do troféu. got infected trying to sneak into the zone. As much as everyone complains about it, you got all these poor bastards wishing they were living on the inside. Ah, <sighs> <sighs> <sighs> some fresh air. That's the one thing I love about the outside. I hate the smell of the city. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? Hey. If we weren't expired, that'd be a good idea. <sighs> Through here. Cover the entrance. I got it. Uh.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 O grande problema de você é que ele me esclique. O próximo pingente vagalume está pendurado em uma árvore. Você tem que atirar nele para pegar. Se você quiser pegar esse pingente, quiser pegar o troféu de todos os pingentes, você é obrigatório atirar nele. Então você não tem mais nada pra jogar nele. Não tem garrafa, não tem tijolo, não tem nada. Então você atira nele. E assim eu fiquei com uma munição, porque eu dei aquele misclick mais tarde. Man, make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Mudo contrabando transportando coisas proibidas. Tes não os vagalumes, melhor distanciar de terroristas. Só que a gente tinha uma dívida. Nossa vaga, uma menina. Ela você faz o que eu sep, Quando eu disse, então se é acostume Pessoas que eu me importava se foram pra cesta de pé. Porque você porta tanto pros vagalumes. Então você é a.